Okay. jovens, quanto tempo né galera Cá estamos de fora de cá estou rodando de Uber com este carro e o meu irmão está com HB20 Esse aqui da mãe da minha namorada Vim aqui nos chineses comprar uma, uma medusa que é um, um mais entradas USB para poder colocar deixar uma câmera aqui no painel do carro gravando sempre que eu estiver e com o carro, ela ligar e tudo, função carro, né? Que hoje em dia a gente vê cada barbaridade no trânsito Que é sempre bom ter um respaldo, né? Ontem mesmo eu vi uma batida na minha frente Os caras bateram e fugiram do, do, do rapaz lá Aí eu tava com o passageiro e não pude ajudar muita coisa Espero que ele tenha conseguido Pegar, se acertar, né? Nesse meio tempo todo, né, com, com tanto trabalho, tanta correria, né, e, e às vezes a gente almoça tão corrido. E em casa a gente sempre tinha o hábito de almoçar com a, a tele, ouvindo televisão, né, pegando as informações do dia através do, da TV, do jornal. Mas era tanta notícia ruim, sabe, que, que dava e, e a gente acabava ficando... Um pouco carregado de energias ruins, sabe? De, de ouvir tanta notícia ruim e, e, e nada que, que fosse assomar com, com o tra... com teu dia, só te deixar ainda mais apreensivo com, com tudo de ruim que tem acontecendo, né? Que vem acontecendo na, no mundo como um todo. E isso estava acabando que. De... Com o passar dos dias estressando a gente cada vez mais, né? Então, a gente. Meu pai teve No início do ano passado, meu pai teve uma questão lá na, na igreja que ele trabalha. Pegaram lá, fizeram um presépio e colocaram uns peixes, né? Pequenos. E depois que acabou a época do Natal, aí não sabiam o que fazer com os peixinhos que colocaram no aquário, no presépio, né? E também o pai, sabendo que eu entendia de peixe, né, trouxe pra casa, trouxe eles no balde, assim, no ônibus mesmo. E aí não, não tive escolha, tive que, que providência. Eles ficaram uns, uns dias no, no no balde, né, aí eu falei, não, eu tenho que arrumar algum algum espaço adequado pra eles. Foi que eu montei um aquário. O aquário no lugar ficou no lugar da TV que, ficava, que, que tinha na cozinha, né. E a gente agora almoça muito mais sossegado, cara, muito mais energia. E a gente almoça se distraindo com os peixes nadando lá no aquário e tudo. Ficou bem bonito, vocês viram aí no início. E te traz um pouco mais de paz, né? Ficou um... A gente trocou a televisão pelo aquário e o aquário trouxe um pouco mais de energias boas pro, pro ambiente da cozinha que é um ambiente tão sagrado, né, na hora de você alimentar-se, na, na mesa e tudo. Gente, até mesmo nos dias quentes, às vezes tá muito calor, o barulho da bomba dá até uma sensação de, de, de frescor até melhor na temperatura, né, você se sentir um pouco, um pouco mais refrescado, vamos dizer assim, desse calor que tá, né. Porque no dia a dia a gente já pega tanta energia negativa, né, estresse é no trânsito, é pessoas te fecha, enfim, coisas que vocês acontecem no trânsito, pessoas ruins que a gente acaba encontrando, é, não só no, no trabalho duro, mas em qualquer trabalho, né? Você encontra pessoas ruins que que parece que nasceram para te, tentar te jogar para baixo, alguma coisa assim, tirar as forças, né? Com energias negativas. Acho que foi a melhor troca que a gente poderia ter feito lá em casa, agora a TV fica no quarto, né, e, e, e o, o aquário já dá um, um ar de, de paz, de conforto melhor para o ambiente da cozinha, que é onde eles ficam, né.